Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo que a gente vai fazer é a modelagem desta saia aqui que vocês tanto me pediram para trazer aqui no canal. Vocês me enviaram várias fotos. Então, neste vídeo, a gente vai fazer a modelagem desta saia. Para a confecção dela, eu usei um linho, tá? Tá? É um linho pink misto que vocês encontram no site Saia de Saia. Eu já vou deixar o link aqui embaixo no box de informação pra vocês já comprar e no próximo vídeo a gente já confeccionar a saia, ok? Tem outras cores de linho, os botões, ela tem todos os botões também lá no site dela. Então eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação. Então se você quiser aprender a fazer a modelagem desta saia... É só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então nesse vídeo a gente vai fazer a modelagem, tá? Da saia e de linho que vocês tinham me pedido para fazer com aquele linho que eu recebi lá da saia de saia. Então, neste vídeo é a modelagem, no próximo vídeo é a confecção, o vídeo não ficar muito longo. Primeira coisa que a gente vai fazer... É traçar o molde base da frente e das costas da nossa saia. Eu já ensinei vocês a fazerem o molde base. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação. para quem não sabe ainda como traçar o molde base, tá? Da saia. Então, eu tracei a minha aqui. Como eu já tinha ensinado pra vocês, a minha ela estava mais curta, tá vendo? A gente fez naquele vídeo ela mais curta. Aí, o que que a gente vai fazer? A primeira alteração que a gente vai fazer é prolongar, tá? O tamanho que você vai querer a sua saia. Então, você mede aí a altura que você vai querer que ela fique em você. Lembrando que aqui a gente já tá contando com o cos, porque a gente vai fazer... O cos anatômico, certo? Então, é, já, já tem que, você já tem que contar a partir daqui mesmo, porque ela vai ficar, essa parte aqui vai ficar na cintura. Então, mede na sua cintura a partir da cintura até onde você vai querer que ela chegue no comprimento. A minha já está aqui. A minha ficou com um total de 68 centímetros, certo? Aí, o que, que eu fiz? Eu desci reto aqui, olha, por enquanto a gente desce reto, tá? A princípio, a, pra gente fazer as alterações, ok? Então, a gente vai agora traçar o transpasse aqui da frente, tá? Da nossa saia, porque ela tem os botões, então, a gente vai traçar esse transpasse. É, você vai fazer o seguinte para traçar transpasse. Pra você... Fazer o transpasse de qualquer peça, você vai precisar do botão. Você já tem que saber qual o botão que você vai usar antes de confeccionar a peça. Na hora da modelagem, você já tem que saber os aviamentos que você vai usar. Então, eu vou usar esse botão aqui que a Luciana me enviou, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou medir o tamanho do meu botão. Esse botão que ela me enviou. Então, eu venho aqui e vou tirar a medida dele, tá? Ele tem um centímetro e meio, Certo? Então, o meu transpasse não pode ficar nem menor e nem igual a um e meio. Porque senão o botão vai ficar praticamente saindo pra fora, certo? Então, é, você faz aí, você pode colocar até um centímetro a mais. Então, se o seu botão tem um e meio, você pode fazer um transpasse de dois e meio, acrescentando um centímetro. Então, ele ficaria aqui, tá vendo? Olha, ficaria este tanto. Que daí o botão vem aqui e o botão fica bonito, tá vendo? Ele fica certo no transpasse. Se você faz um transpasse do tamanho do botão, o botão fica capengando pra fora, não fica visualmente bonito, é errado. Então, você sempre coloca aí um, um centímetros a mais do tamanho do seu botão. É o que eu acho que fica visualmente bonito e agradável, tá? Tá? Então, a gente coloca esse transpasse de, um, de dois e meio, a gente vai fazer para um botão de 1,5, um correto? Só que quando você for fazer esse transpasse. Eu não posso pegar e cortar aqui, deixando uma margem de um centímetro, apenas nesses dois e meio. Por quê? Porque o transpasse, ele tem que ser reforçado. Então, a gente vira ele duas vezes pra dentro, correto? Então, o que que você faz? Se é dois e meio de transpasse, você vai cortar com cinco. Então, você vem aqui e marca, porque dois e meio mais dois e meio, certo? Ó, cinco, dois e meio mais dois e meio, você pode até deixar essa marcação de duplo aqui, porque na hora que você for passar o carbono, fica mais fácil de você saber o que que você tá fazendo. Então, o que que eu fiz? Olha, eu fui riscando aqui em todas as linhas aqui horizontais, tá vendo? Olha, só pra mim ligar isso daqui e ficar certinho, tá vendo? Então, eu vou vir aqui e vou unir agora esse meu transpasse de fora a fora. Certo? Então, o transpasse já está feito e aqui a gente também corta com um centímetro de margem de costura. Mas eu não coloco margem de costura nos moldes, tá? Por isso que eu passo o carbono. Então, essa parte da frente você vai cortar duas vezes, porque a gente vai unir aqui na frente os botões, né? Um lado fica os botões e o outro lado vai ficar as casinhas dos botões, certo? Até aí tudo ok? Ok. A parte das costas é bem mais simples, tá, pessoal? A parte da frente que tem mais alguns detalhes. Agora, a gente vai vir aqui e a gente vai fazer o nosso cos anatômico. O cos anatômico, ele é feito dentro da nossa saia, certo? Então, a gente vai vir aqui e você vai estipular a altura do seu cos. Qual é a altura que você vai querer do seu cos? Eu vou fazer um cos de 5 centímetros. Porque este modelo de saia que a gente tá fazendo, ele tem um cos um pouco mais largo, como vocês podem ver na foto, certo? Então, eu venho aqui, olha, risco e traço esse cos aqui reto de 5 centímetros. Você vem aqui, aqui é curvo, olha, então, você coloca a fita seguindo pra seguir aqui, ó. Certo? Então, essa parte aqui de cima é o nosso cos. Aqui, olha. Essa pence que ficou aqui, olha, essa parte da pence que ficou, a hora que eu recortar aqui o meu cos, essa parte a gente vai fechar, porque isso daqui não vai ter no cos. O cos a gente tira a pence, tá? Então, vai ficar essa pence menorzinha aqui na nossa saia, tá certo? Tá certo? Então agora a gente vai fazer o modelo da saia que é a saia evasê, tá? Então para fazer o modelo de saia evasê, a gente vem aqui na barra dela. O correto de uma saia evasê é você abrir apenas 3 centímetros, tá? Mas eu vou abrir um pouco mais. Eu vou abrir aqui, olha, 10 centímetros é bastante. Mas, eu vou fazer assim a partir da frente, porque eu quero que ela fique mesmo um pouco mais larga, tá? E aí, eu venho aqui, olha, o meu cos, ele termina aqui, né? Então, a partir daqui, eu desço abrindo a minha saia, tá? Ó, eu venho aqui e começo a abrir a minha saia até dar ali onde eu risquei. Ó, deixa eu fazer mais forte aqui para vocês visualizarem bem. Aí no vídeo, se você quiser abrir menos, você pode abrir menos, tá? Certo? Então a minha saia já ficou e Eu não posso deixar esse, esse bico aqui, olha essa parte reta. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, tá vendo essa parte aqui? Se eu deixar isso daqui do jeito que tá, quando eu vestir a saia, ela vai ficar com dois bicos nas laterais. Então, o que que você faz? Você dá uma leve inclinada aqui nessa parte, olha, só pra tirar esse bico e ela não ficar com os bicos na hora que você colocar ela no corpo. Você pode fazer com aquelas réguas curvas ou pode fazer a mão livre mesmo, ó, Tá? Só para tirar esse bico mesmo, na hora de vestir, não ficar aquela saia feia com os dois bicos aqui nas laterais. Isso acontece muito, porque as pessoas acabam esquecendo de tirar esse bico na lateral. E aí, quando você veste a saia, ela fica, né, com aqueles bicos do lado. Então, a parte da frente da nossa saia é basicamente isso daqui, tá? O molde dela. O cos você também vai cortar duas vezes. E eu vou cortar aqui e mostrar o que, que a gente vai fazer com esta ponta pence, porque a gente vai retirar ela, só essa parte aqui da saia que vai ter a pence. Então, agora, você pode recortar tudo aqui, eu vou recortar e já venho aqui pra mostrar pra vocês. Eu não vou recortar o coso, o coso eu recorto com vocês. Então, olha, eu só recortei aqui mesmo pra tirar o excesso de papel. Então, aqui, olha, essa parte aqui da frente que eu falei pra vocês... É a parte do transpasse, ó. Por isso que a gente cortou com cinco. Vou dobrar aqui só pra mostrar pra vocês. Ó. Tá? Que aqui a gente vai sobrepor depois. Ficar desta forma. E agora a gente vai cortar aqui o cos. Aqui onde eu mostrei que a gente cortou aqui um cos de cinco, Ó, a gente vai tirar o cos anatômico, a gente retira. Por isso que eu disse que você já tinha que fazer a, a, a medida certinha pra ver o tamanho que você queria que fosse ficar saia, porque aqui o cos já tava incluído, tá? Aí, essa pence que ficou aqui, a gente tem que retirar ela, tá? Então, você vai fechar essa pence, ó. Fecha ela e põe um durex. No cos não tem pence. E aí, é só acerta aqui esse bico, pra ele não ficar tão bicudo igual, tá? Pode cortar aí, ó. Certo? Ó, então, ficou assim o meu cos. Na hora que eu fechar essa pence aqui, que essa pence aqui a gente vai fechar no tecido, né? Aí, a gente vai vir aqui com o cos, ó. Ele vai encaixar certinho aqui, tá vendo? O cos você fecha no, te, no papel mesmo o, o, a pence, tá? Não vai costurar essa pence no cos. Então, aqui, olha, você coloca aqui que é lateral pra você saber, marca tudo certinho pra você não se perder depois, tá? Então, o, a nossa saia, a parte da frente, é isso daqui, certo? É bem simples, agora a gente vai fazer a parte das costas, você também tem que traçar o molde base aí na parte das costas da sua saia. Ah, mentira! Não terminamos não, pessoal, tem o bolso. Então, a gente vai colocar o bolso aqui, o bolso a gente também risca no molde e depois você tira a parte, mas a gente risca pra ele ficar certinho aqui, tá? Você vai medir a altura que você vai querer que fique esse bolso em você, tá bom? Essa daqui, olha, é a linha do quadril. Então, você vê por ela aonde que você vai querer que esse bolso fique, tá? Eu vou fazer ele aqui, olha, vou fazer 3 centímetros acima da linha do meu quadril. E deixa eu medir aqui quantos centímetros abaixo. 10 centímetros, um bolso de 13 centímetros, certo? Então, eu vou traçar aqui uma linha reta, só para facilitar aqui no traçado do meu bolso e ficar tudo bem certinho. Você usa aí as suas linhas que você tem como base, tá? Olha, eu coloco aqui esquadro para ficar tudo bem retinho, ó. Aí, agora, eu vou traçar aqui a largura que eu vou querer o meu bolso. Então, você vai usar essa linha aqui pra colocar o meio a meio, tá? Eu vou fazer um bolso de 12 centímetros, eu coloco seis pra cá e seis pra cá dessa linha aqui do meio. Mesma coisa aqui na parte de cima. E traço o meu bolso e depois a gente tira com o carbono, tá? Ó. E aí... Eu venho aqui e vou traçar aqui. Isso é, é, eu faço mais a olho mesmo, tá? Que é aquela parte da do bolso que fecha o nosso bolso. Ó. Então, o meu bolso já está feito, se você quiser que ele fique mais comprido, mais largo, fica a seu critério, certo? O meu bolso vai ser isso, depois eu venho com o carbono aqui e tiro ele, mas já vai ficar certinho aqui, eu já sei aonde eu vou colocar ele certinho na hora de costurar ele na saia, certo? Aqui a gente vai colocar aqui um botão, tá? O mesmo botão que a gente usar aqui. Então, aqui a parte da frente, agora sim, está finalizada. Agora, a parte das costas, mesma coisa. Traçem o molde base que eu ensinei vocês fazerem. E aí, a gente vai fazer as alterações que não são muitas. Então, olha, minha parte das costas já está traçada. Qual foi a única alteração que eu fiz até agora? Eu aumentei aqui o mesmo tanto que eu aumentei na frente o comprimento. Eu aumentei aqui, tem que ficar igual para bater na hora da costura, Certo? Então, a saia, a parte das costas, a gente vai cortar na, na dobra do tecido, uma vez apenas. Então, você vai cortar uma vez na dobra do tecido. Tá aqui, ó. Certo? Porque a abertura dela é na parte da frente. Agora, a gente vai traçar aqui, a gente vai, o, co o cos da nossa saia, porque do mesmo jeito que a gente tirou na frente, a gente tem que tirar nas costas, tá? Então, a gente tirou um cos de cinco na frente, também cinco nas costas. que você coloca aqui a dobra do tecido para não se perder na hora que você tirar. Pra confirmar, esta parte aqui da lateral do costa da frente tem que bater aqui. Então, você coloca, olha, aqui, ó, tá vendo que tá certinho? Então, vai bater na hora da costura, tá? Agora, outra coisa que a gente vai fazer, lembra que a abertura aqui da, da saia vazia que a gente colocou 10 centímetros... Mesma coisa, a gente vai fazer na parte das costas, tá? E vamos abrir isso daqui a partir do cos. Tá? E agora você vai pegar a parte da frente aqui, onde a gente fez aquela curva, coloca a barrinha certinho aqui. E traça essa curva aqui, ó, copia a curva pra ficar igual, ok? Agora, aquela curva que a gente fez, ó, você coloca aqui certinho, ó, e traça a curva pra ficar igual, tá vendo, ó? E agora, você já pode também recortar a parte das costas, tá vendo? A parte das costas é bem mais simples, eu vou recortar e aí eu venho tirar o cos aqui com, você, com vocês, que é o mesmo processo que a gente fez no cos da frente, tá? Então, olha, eu recortei e agora eu vou tirar aqui o meu cos, mesma coisa que a gente fez na parte da frente, tá? E agora, você vai fechar esse cos aqui, olha, essa pence a partir do cos também. Coloca um durex pra fechar e acerta aqui esse biquinho aqui, ó, pra ele não ficar bicudo na hora de encaixar. Esse cos você vai cortar... Duas vezes na dobra do tecido, porque o cos é duplo. E o da frente, eu coloquei aqui duas vezes, mas não é duas vezes, não. É quatro vezes, porque a gente vai fazer ele forradinho. Então, você vai cortar o cos da frente quatro vezes, tá? E o das costas, duas vezes na dobra do tecido, ok? Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó... O bolso que a gente traçou aqui no molde, eu tirei ele, tá vendo? Olha, pra mim poder cortar isso daqui no tecido. Então, eu tirei o meu bolso. Ó. Eu vou até riscar assim, para mim saber o lado depois de costurar, tá? Isso daqui a gente vai cortar, então, quatro vezes e este daqui duas vezes. Esse aqui a gente vai cortar quatro vezes, porque a gente também vai fazer ele forradinho, tá? Então, aqui já estão todas as peças que a gente vai cortar aqui no tecido da nossa saia. É, a gente também vai cortar os passantes pra colocar aqui, tá? Se você não quiser colocar o passante, você pula essa etapa. Mas a gente tem os passantes pra colocar. Aí fica a seu critério, isso daí é opcional. Então, na hora de confeccionar a peça, eu explico essa parte do passante, tá bom? Então, pessoal, foram todas essas as partes que a gente cortou aí no molde para fazer a nossa saia. Pro vídeo não ficar muito longo, tá? Eu expliquei bem detalhado aqui para todo mundo conseguir fazer essa modelagem. Então, pro vídeo não ficar muito longo, a saia a gente vai confeccionar no próximo vídeo. Mas é bem simples também a confecção dela, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de modelagem. Dá um joinha aqui embaixo pra mim saber e aí eu trago mais vídeos de modelagem pra vocês, ok? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo pra gente estar confeccionando, então, a nossa saia.